Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve, nem sempre é fácil ser breve com, com essas visitas. E é, eu começo perguntando a todos aqui se vocês leram um artigo do ministro de Estado que está na primeira página do Itamaraty, é, é, é, hoje na página da internet do Itamaraty, é, e é, eu recomendo a leitura porque tem tudo a ver com isso que nós estamos fazendo hoje, com a viagem, né? E o título é, deste, deste artigo é O Brasil Está Aberto a, a Negócios. E esse artigo é, e essa mensagem de que o Brasil está aberto a negócios foi também a mensagem que o governo brasileiro levou no Brasil Investment Forum que foi feito em São Paulo na semana passada. Isso tem a ver com o fato de que este governo, nós temos um esforço sistemático para melhorar o ambiente de negócios, para abrir a economia, e tornar o país é, é muito atrativo para investimentos estrangeiros. Então, isso é parte de um todo. Né? E é nesse contexto nesse contexto de abertura de novas prioridades que vem do nosso governo que nós temos que entender é, a nossa política externa para a Ásia, que é a primeira perna desta viagem, que é um pouco mais ampla, mas eu entendo que a segunda perna já foi tratada pelo embaixador Kennedy é, na semana passada. E esta perna asiática inclui, é, como vocês sabem, a China é, e o Japão, aliás, na ordem, o Japão e a China, que são, respectivamente, a terceira e a segunda maior economia do mundo. Então, não é pouca coisa. Mas eu acho que é mais. Eu acho que a gente tem que falar um pouco de Ásia, vamos falar dessa viagem. A Ásia é, de longe, a região mais dinâmica da economia mundial. Né? Lá vivem 4 bilhões de pessoas, isso corresponde a 65% população mundial. Também. Nossas exportações, apenas para ficar como um dos totais do Brasil para os países asiáticos, é, é, neste primeir, nesses primeiros nove meses do ano, foram 40% do total das exportações, por 40% das nossas exportações foram para a Ásia, e aí eu estou excluindo o Oriente Médio excluindo o Pacífico. 33, quase 34%, é, dessas exportações, das importações nossas vieram também da região, né? números, números é, absolutos são 60, é, 67, quase 68 bilhões de dólares de exportações brasileiras para a Ásia, só para a China 46 bilhões, para os países da ASEAN, que são outro, é, outra prioridade da política externa brasileira, os países da ASEAN em seu conjunto são mais de 600 milhões é, é, de pessoas, é, é, são 10 os países da ASEAN, e, se tomar seu conjunto, já são uh, o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Né? Para os um, conjuntos países azeã foram 8,5 bilhões no início do ano e 3,7 bilhões para o Japão. O superávit com a Ásia nesses primeiros meses é, do ano foi de quase 23 bilhões de dólares. A gente tem que reconhecer que... É, a pauta para a Ásia, em geral, com raras exceções, é uma, uma pauta excessivamente concentrada em uns poucos produtos, quase todos os produtos primários, e as nossas importações, ao contrário, são, em geral, importações é, de alto valor agregado e muito mais diversificados. Nós, naturalmente, queremos mudar o perfil é, disso, isso envolve promoção comercial, mas também envolve isso que está acontecendo na economia, de modernizar a economia brasileira para que permitir no futuro e aí essas reformas todas que nós estamos tendo com esse novo governo são parte é, essencial para isso, isso vai permitir que no futuro a gente possa aumentar a competitividade e, é, e ser, é, enfim, competitivos também na Ásia, é, como são, nós somos em alguns produtos, por exemplo, aqui na América do Sul. A Ásia também é importante fonte de investimentos é, para o Brasil, somente os dois países que vão ser visitados, é, China e Japão. Tem estoque é, de investimentos no Brasil da ordem de 100 bilhões de dólares, que é o estoque nos dois países. Portanto, a gente tem tido sucesso, acho que esses números de comerciais no comércio com a Ásia, com investimentos em cooperação, por exemplo, em áreas de ciência e tecnologia. É, isso é muito importante porque a gente já é parte de um, de um patamar que é bastante elevado. né. E, e voltando um pouco ao artigo do ministro, nós é, não tencionamos ser seletivos com relação. A abertura comercial, a ideia é aproveitar é, interesses e convergências. Né? Em alguns casos, é, e continuando falando da Ásia, isso poderá envolver negociações, por exemplo, de acordos comerciais. Eu lembro que nós já estamos negociando acordos com o Mercosul, com o Singapura e com Coreia, e a expectativa é que a gente possa é, fechar esses acordos até o ano que vem. É, nós teremos, enfim, umas primeiras conversas exploratórias durante uma reunião do Mercosul, que eu acho que é no mês de outubro, não sei se é outubro ou novembro, com a Indonésia e com o Vietnã. Né? E também estamos pensando na ampliação do acordo que o Mercosul já já tem com a China. E no caso do Japão, existe um forte interesse, eu voltarei a isso um pouquinho mais tarde, de iniciar um processo de diálogo com o Japão com vistas a uma negociação isto, enfim, a nossa formação comercial não se resume a esses acordos. Nós também temos diálogos regulatórios, é, enfim, é, programas de facilitação de comércio. Mas o nosso papel, acho que o papel do governo, é seguir propiciando é, ou aumentando a atratividade da economia, abrindo a economia, modernizando a economia, é, aumentando a inserção nos fluxos internacionais de comércio e facilitando a entrada de investimentos que possibilitem a geração de empregos de qualidade no nosso país. Então eu faço essa essa primeira abertura porque eu quero é, deixar claro que a gente tem que entender essa visita dentro de um contexto que é muito mais amplo de Brasil, de um contexto que é muito mais amplo de política externa do Brasil para a Ásia. Vamos agora falar da própria visita, é, tentarei ser breve, é, no caso do Japão eu vou começar cronologicamente. né? A visita se dará nos dias 22 e 23 de outubro. O objetivo principal dessa visita e todos os compromissos de caráter protocolar estão relacionados à entronização do novo imperador uh, uh, japonês, Naruhito. É, é importante dizer que esta visita é, dá sequência a uma série de visitas da família real ao Brasil. Eles uh, sempre vêm ao Brasil. Só o um ano passado a princesa Mako veio aqui numa grande celebração relativa à imigração, e o próprio é, é, então príncipe Naruto e agora imperador, veio aqui ao Brasil em 2018 para participar do Fórum Mundial da Água, ele era presidente do comitê político do Fórum Mundial da Água e organizador da, da parte de alto nível, é, é, ele tem muito interesse por esses temas, então isso é, é, é importante no Japão, né? reflete os profundos e tradicionais vínculos humanos que nós temos. E é, esta aproximação é, com a família real tem sido importante para a aproximação dos dois países. Do ponto de vista de é, compromissos relacionados à entronização, o que eu tenho no programa agora, e eu acho que sempre essas coisas têm que ir atualizando com as pessoas que já estão lá, quando vocês estiverem lá, tanto do cerimonial quanto é, da imprensa, que eu entendo já até estão lá, não é é, é, às 13 horas do dia 22 é a cerimônia propriamente dita de entronização do imperador do Japão no Palácio Imperial. Né? Às 7h20 da tarde tem o um banquete imperial por ocasião da cerimônia de entronização também no Palácio Real. E às 18 horas do dia seguinte, que é uma quarta-feira, 23 de outubro, temos um jantar oferecido pelo primeiro-ministro do Japão aos representantes estrangeiros. Então, esses são os compromissos é, formais relativos à entronização. Há uma agenda aí que não é uma agenda de entronização, nós, nós estamos trabalhando, algumas dessas coisas ainda não estão ainda confirmadas, mas que é importante dizer, porque tem a ver com isso que eu disse antes contexto. Nós pretendemos, é, e o, o presidente Bolsonaro deve encontrar com o primeiro-ministro Arne e isso será a terceira vez esse ano que eles se encontram. já se encontraram em Davos, se encontraram no G20. esse se encontraram, eu digo, não apenas se encontrar nos corredores, tiveram uma reunião bilateral. Né? É, o presidente também deverá se encontrar é, com um membros japoneses do grupo de notáveis O grupo de notáveis é, uma, é, um, é um grupo que reúne só é, CEOs de grandes empresas, como a Mitsui, como a Toyota, no caso do Japão. Então, o presidente deverá encontrar com essa, com membros desse grupo de notáveis, esse grupo de notáveis se reúne anualmente e em geral, após a reunião, eles se encontram se estiverem no Japão com o primeiro-ministro, se estiverem no Brasil com o presidente, então o presidente já vai adiantar um pouco o serviço se encontrar com eles. Né? E eu acho que nessas conversas, certamente, o prato mais forte serão os temas comerciais, os temas de investimentos. Eu já falei um pouco dos, dos é, é, do comércio com o Japão, né? o comércio do Japão em janeiro a setembro desse ano foi de 7 bilhões, é um crescimento de 15%, mas aqui eu acho que vale uma, uma, uma, uma, um esclarecimento importante. Né? O comércio do Japão no ano passado foi pouco superior a 8 bilhões, é, e que não é uma marca ruim, né? o que é ruim é que ele está sendo declinante, né? e que ele é hoje, ou pelo menos no ano passado, foi metade do que ele já foi em 2011. Então, essa é situação que nos preocupa, né? é uma situação que deve preocupar tanto os japoneses quanto os brasileiros e é por isso é, que o governo brasileiro e os governos dos demais países do Mercosul têm feito tanto esforço, e o presidente normalmente seguramente falará sobre isso de pensar no lançamento de um diálogo mais estruturado com o Japão com vistas a uma possível negociação de acordo de livre comércio. A realidade dos fatos é que em muitos desses produtos, enfim, o Japão que antes não fazia acordos de livre comércio passou a fazê-los, né? no nosso caso nós temos um acordo com a Mercosul União Europeia e houve um estudo feito lá no Japão que diz que 97% da pauta exportadora do Japão para o Brasil está coberta no acordo da Mercosul União Europeia. Então, se a gente não correr atrás, esse comércio tenderá a declinar. Né? Então, eu acho que o Japão, durante muito tempo, este ano, talvez no ano passado, ficou envolvido nas negociações do acordo que eles estavam fazendo com os Estados Unidos, com dificuldade de engajar-se em novas negociações. Pelo menos do nosso ponto de vista, não sei se o ponto de vista deles será o mesmo, agora que já acabaram com a negociação <risos> Mercosul, é, é, Estados Unidos Japão, eu acho que talvez seja chegado o momento do Mercosul entrar na lista. É. É, também a ciência e tecnologia, acho que é uma área muito importante, é, é uma área muito importante é, o presidente fala muito de é, é, nióbio, grafeno, que são produtos com que já existe uma cooperação universitária é, é, com o Japão, então isso é algo também talvez seja levado. E eu acho que uma coisa extremamente importante na relação com o Japão, que eu acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, é da importância dos laços humanos que nós temos com o Japão. E aí eu digo que o presidente deverá se encontrar com a comunidade brasileira no Japão. Ele já havia se encontrado com essa comunidade quando ele foi ainda como deputado, prometeu voltar e falar com eles. se foi eleito e vai cumprir essa promessa. Em 2020 serão 30 anos da imigração ou da comunidade brasileira no Japão. Já é a terceira maior comunidade brasileira no exterior, depois a comunidade nos Estados Unidos e do Paraguai. Mais de 200 mil brasileiros moram, trabalham no Japão. Mais uma? 200 mil. Muita, é. gente, muita gente. E, no outro lado, também é mais gente ainda. Né? No outro lado é mais gente ainda, são mais de 2 milhões de descendentes japoneses no Brasil. É, é descendentes japoneses que ajudaram a construir este país. Né? Então, é, é, a contribuição deles é inestimável. É, e eu acho que, com relação ao Japão, parece claro que esses lados humanos são um elementos distintivos. É, que singularizam a rica, tradicional e multifacetada é, relações que nós temos com esse país. Então, acho que isso é um dado importante também. China. Bom, o, o, o, a, a visita com a China é, será no dia 24 e 25. Ocorre a convite é, do presidente chinês. É, nós celebramos esse ano 45 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Obviamente essa é uma foi. ocasião para celebrar, parte dessa visita é uma celebração, é, mas obviamente que os, os, os mandatários passaram em revista é, os principais aspectos das relações é, bilaterais. Né? E, e eu, eu queria lembrar que o, o presidente Xi virá ao Brasil poucos dias depois, 15, 20 dias depois, para participar da cúpula do BRICS aqui mesmo em Brasil, não é isso? É, e, Então, na realidade, essas duas visitas né, presidenciais culminam é, um intensíssimo calendário bilateral de visitas de alto nível uh, que ocorreram uh, entre Brasil e China né, no corrente ano é, e que comprovam, essas visitas, o dinamismo do relacionamento entre Brasil e China. Eu vou só dar alguns nomes aqui. Né? Desde o início do ano, é, enfim, a principal visita de alto nível foi a visita do vice-presidente Hamilton Mourão à China em maio, quando ele co-presidiu com o vice-presidente chinês a Comissão Bilateral Sino-Brasileira de Alto Nível, né, de concertação e cooperação, que é um mecanismo institucional extremamente complexo e abrangente, são 12 subcomissões, então isso exigiu um esforço enorme de coordenação do governo brasileiro. Né? Então essa foi a principal, mas também estiveram lá é, na China, por exemplo, a ministra da Agricultura, o ministro de Minas e Energia. Nós recebemos a visita do chanceler Wang Yi ao Brasil, eu acho que foi em julho, né? em julho. E antes de participar da reunião de chanceleres do BRICS, ele participou aqui em Brasília, junto com o nosso chanceler do Diálogo Estratégico Global, que é um mecanismo entre chanceleres. E também tivemos visita do ministro da Defesa da China, outros ainda visitarão esse ano. É, então eu acho que é, claramente é, nós estamos indo num crescendo né, que culminará com essas duas visitas no final do ano e que comprova a prioridade que ambos países conferem às relações Brasil-China. É, eu acho que é importante, eu mencionei brevemente na Cosba aqui, é que durante este período houve um processo muito intenso de coordenação interna do governo brasileiro. Tá? É, é, Muitos se fala de que. Eu sempre ouvi falar que, enfim, os chineses sabem que querem e o Brasil não quer. Né? Então, eu acho que. Eu não sei se isso é verdade ou não, para falar a verdade, até porque eu é, assumi a secretaria apenas esse ano. O que é verdade é que houve um grande esforço é, dentro do governo brasileiro. É, eu acho que foram, se eu não me engano, pelo menos umas cinco ou seis reuniões de coordenação interministerial a maioria delas presidida pelo secretário-geral das Relações Exteriores, uma delas presidida pelo eh, vice-presidente da República, houve encontros com empresários, houve encontros no Planalto, então houve um grande esforço de coordenação e identificação eh, do que são as prioridades eh, eh, na relação com a China, sob uma nova perspectiva, que é a perspectiva de um novo grupo. E de uma forma geral, e eu acho que vocês já ouviram isso antes, talvez na boca de várias pessoas, né? são três das áreas principais onde a gente identificou enfim, como objetivos centrais da nossa relação com a China. Né? Uma é a ampliação e diversificação das exportações brasileiras, e aqui é, eu volto aqueles números de concentração da pauta exportadora, e diversificação significa não apenas valor agregado, significa também, por exemplo, na área da agricultura, você remover ou tirar ou facilitar a entrada de produtos que hoje a gente não exporta. O Brasil é um, um, um produtor de qualidade também, por exemplo, em frutas, em, em carnes, em proteína animal. Então é um pouco também diversificar na área agrícola, obviamente, a agregação de valor também é importante. Um segundo seria a de investimento, sempre dentro das prioridades nacionais, acho que isso é muito relevante, que nós queremos ser nossos que dizemos aonde é que é, os investimentos, aí eu acho que vale para a China e vale para qualquer país do mundo, né? é, a tradução mais acabada do que são as nossas prioridades na atração de investimento hoje em dia está no PPI, não, estão, não está restrito ao PPI, mas está no PPI, e mais tarde eu falar um pouco da, da parte empresarial, e isso será uma parte importante da visita, né? e também o melhor aproveitamento eh, das potencialidades de cooperação, ciência, tecnologia e inovação. É, com este breve é, enfim, contextualização, eu vou dizer o que, é que, vamos, o que acontecerá lá. Né? É, os horários exatos eu não tenho ainda, é, mas é, a parte mais oficial de encontros deverá ser na tarde da sexta-feira, 25 de outubro, né? e aí nós teremos encontros com o Presidente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, que é o Li Zhangjou, com o Li Kebyan, que é primeiro-ministro eh, e que é responsável muitas vezes por esses temas econômicos comerciais, né? eh, e também, obviamente, com eh, o Presidente Xi Jinping, eh, eh, e, a, e a partir disso você terá, enfim, provavelmente assinatura de alguns atos e um, um, um jantar o banquete, conforme vocês queiram dizer, é, é, ainda na noite do dia 25. O presidente, na realidade, chega no dia 24. A programação do dia 24 à tarde ainda está é, em discussão. É, e no dia 25 é, nós teremos é, um grande evento empresarial é, e, e que eu acho que é, é importante eu, em, embora isso... Seja uma promoção da apex não minha, mas eu vou fazer a propaganda pela PEX, porque também o evento empresarial tem muito a ver com o que eu disse das nossas prioridades. Tá? O evento empresarial terá a participação é, de vários ministros de Estado e do presidente da República. Né? Na parte da manhã será um formato mais cerimonial de palestra, de cerimonial de, de, de, de autoridades, né? palestras de autoridades, e a parte da tarde aí terá já uma coisa um pouco mais dividida. Né? É, então, isso tudo, uma vez mais, eu fui perto disso aí, junto com o pessoal da imprensa, eles poderão passar, eventualmente, quando tiver um programa definitivo. Então, não tomem isso como a, a última, pode ser que haja modificações. É, a ideia é abrir, na manhã do dia 25, um seminário é, com palavras do ministro Ernesto, do ministro Onix, o é, um discurso de alguma autoridade chinesa e o um discurso do vice-presidente da república, depois haverá uma série de palestras eh, entre as quais da ministra eh, da Agricultura, o ministro Paulo Guedes, se for, também deverá falar aqui, né, eh, sempre dentro desta, dessa, dessa linha de, enfim, explicar o que é o Brasil, né, da agricultura, explicar o que a gente quer deles, né, ministro de Minas e Energia, Minas e Energia é uma área que tem muita cooperação, onde há muito investimento chinês, então ele também poderá passar, passar, participar da sessão de palestras. Depois terá uma sessão de de, de histórias de êxito de empresas, é, uma empresa brasileira é, que tem um êxito na China e uma empresa chinesa que tem êxito é, no Brasil, a ideia é que isso, a empresa brasileira seja velha não sei se isso está confirmado ou não, e a empresa é, é, chinesa será o Stake é, E depois, na parte da tarde, aí nós te, voltamos às, às prioridades. Porque que nós teremos mesas redondas e, em paralelo, encontros de negócios, é, é, tipo one-on-one, -on -one, etc. E tal. As palestras, eu já digo quais são. Uma é sobre investimentos em infraestrutura, uma vez mais com a participação é, do, do Onyx e, e uma apresentação da secretária especial da PPI. Tá? E eu entendo que o ministro Onyx para além desse evento, seminário, talvez... Fará visitas lá também, junto com a secretária do PIB para divulgar as oportunidades de investimento no Brasil. É, é, depois haverá um encontro é, sobre o agronegócio, né, com participação também de autoridades né, do Ministério da Agricultura, e outro encontro de inovação. Então, até mesmo no caso das, do que é, é o, enfim, o evento empresarial, nós procuramos consolidar, essas que foram os três principais objetivos da nossa relação com a China, é, é, é, enfim, é, também nesse evento empresarial. Então, isso é, em linhas gerais, o que eu teria a dizer. Quer dizer. Posso dizer muito mais, mas eu acho que é mais fácil descobrir o que vocês querem saber e se eu tenho ou não condições de responder. Vamos fazer as perguntas, por favor, no microfone. Identificando, por favor. Na sua exposição, o senhor falou, você cinco países asiáticos né, com potencial de, de negociações comerciais. Né? Eu queria saber especificamente assim, mais sobre a China. É, o senhor falou em ampliação do acordo com o Mercosul tem com a China. A Está com a Índia, Ai, desculpa. É, existe a possibilidade de é, né, do Brasil fazer um acordo com a China, começar a conversar sobre isso, porque o número 2 da embaixada uma vez comentou que para o governo chinês seria interessante um acordo com o Brasil no Se puder identificar de qual órgão. Tá, embaixador Ivan Kartashov, Gazeta Russa. Eu, na verdade queria perguntar sobre se tem algum previsão de assinatura de atos no Japão, ou na China, né? E se vão ter alguns encontros com líderes do, dos outros países durante a cerimônia de interna né? no Japão ou no âmbito desse evento? Só duas, é que essas estão tão curtinhas. É, eu não cuido das negociações do Mercosul, né, mas o meu entendimento é que é, há um número limitado de recursos humanos, é, e, e até mesmo porque nós estamos em curso com várias negociações, neste momento não há qualquer decisão de iniciar negociações com a China. É, é, é, nós temos primeiro que terminar as que nós já começamos, eu acho que tem pelo menos três, duas que eu citei, mas também Canadá, é, que, que, que também eu acho que deverá ser a prioridade, essas três que não terminaram. Depois disso tem uma longa fila, é, agora é, para maiores detalhes, eventualmente se isso é tratado ou não no âmbito do Mercosul, eu não sabia dizer, eu entendo que não e que não é uma prioridade no momento. A outra, sobre assinatura de atos, no caso do Japão, não, porque não é uma visita bilateral, é uma visita para participar da autorização, embora a gente é, é, tenha a possibilidade é, enfim, de encontrar com e tudo, não será uma, uma ocasião apropriada, até porque ele provavelmente vai encontrar com dezenas de outros presidentes para encontrar com isso. Né? Então, atos, eu acho que dificilmente, assim com a China assim há um conjunto de atos é, que é, devem ser assinados lá. É, e é, é possível que o, que, o, que o presidente da república encontre outros presidentes é, no Japão, mas isso ainda não está definido. Né? até ou o presidente primeiro-ministro outras autoridades até porque é, os japoneses são meticulosos é, das questões relativas a quem vai a gente tem uma certa dificuldade até mesmo de saber exatamente quem vai porque é, eu recordo isso não é isso é uma é uma cerimônia que está enfim a cargo do palácio imperial não do governo do então tudo passa pelo palácio imperial mas enfim eu acho que existe essa possibilidade mais perto, se isso for acontecer, acho que através do pessoal da imprensa a gente poderá dizer isso. Bom dia, é, Délis Ortiz, TV Globo. Eu só queria saber se, por um acaso, algum chefe de Estado, algum presidente, algum governo, pediu encontro bilateral com o presidente Jair Bolsonaro, aproveitando a ida ao Japão. Uai, então deixa eu fazer mais uma, uai. O senhor falou que tem um, um viés de baixa nessa relação comercial com o Japão. Que proposta o Brasil tem para esse viés passar a ser viés de alta? Diego Vinícius, da Universidade Normal de Pequim. Eu tenho uma série de perguntas, mas é, a primeira, existe a possibilidade do presidente ir aos Jogos Militares em Wuhan? É, segunda, é, existe alguma? gostaria que o senhor falasse mais sobre os atos a serem assinados durante a visita dele e, principalmente, sobre a possível cooperação na área de turismo entre China e o Brasil. Tudo bom, Délio? Quanto tempo! <risos> Eram né, os companheiros em Buenos Aires durante vários anos. É, não, os atos, eu repito, é, existe essa possibilidade, mas ainda não estão fechados. O, a, a lista de autoridades que foram presentes é guardada com muito zelo é, pelo, pelo Palácio Imperial Japonês, então a gente tem uma certa dificuldade de encontrar. Então existe essa possibilidade, mas não tem como ter detalhes no momento atual. Sobre o viés de baixa. É, não, é, perdão. Minha pergunta não é daqui para lá. De, de lá para cá, é não. de interessados eu, em encontro com o presidente. Não que eu tenha conhecimento, mas eles estarão com o mesmo problema que nós, sem saber quem vai. né? Então, existe uma dificuldade de pedir uma hora com alguém quando você não tem muita certeza se irá ou não. né? É, e, é, então, enfim, isso talvez seja atualizado mais perto da visita, é, caso a gente consiga maiores informações. É, ah, perdão, estamos dizendo aqui que o primeiro-ministro da República Tcheca pediu, coisa que eu não sabia, mas enfim, então, então já tem um que pediu. Então há pedidos, ao contrário do que eu falei. então ele descobriu de alguma forma que a, gente, que a gente estaria lá. Então peço perdão pela informação equivocada. É, eu acho que, é, nós, eu tive num seminário empresarial da CNI com quem Ken Darem, que é a contraparte do CNI, é, é, no Japão, acho que no mês de agosto, não, não é, foi agosto, não, julho, né, em que é, os empresários de ambos os países, e por empresários eu digo realmente empresários, até o presidente da Toyota, o Mundial da Toyota, estava nesse seminário, foram unânimos em concordar que é chegado o momento de iniciar as negociações de um acordo de livre comércio com o Japão. Então, eu estou dizendo isso também do lado empresarial japonês. Né porque é, em um mundo em que as, o Japão começa a fazer acordo de comércio, o Brasil começa a fazer acordo de livre comércio, é, é, é, ter um acordo, é, eles chamam de EPA, né? mas, enfim, é mais ou menos a mesma coisa disso, porque eu acho que é mais do que um acordo de comércio, que inclui outras disciplinas, como serviços, muitas vezes, como compras governamentais, é algo que nos recolocaria, entendo eu, numa, num viés, como você disse, de alta. É óbvio que essas coisas nunca você pode dizer de antemão, mas eu acho que certamente, é, ao, ao olhar o acordo com a União Europeia e as exportações é, japonesas para o Brasil, certamente aí eu acho que existem riscos para os exportadores japoneses, porque em algumas das coisas que estão nesse acordo de livre comércio, a tarifa no Brasil ainda é relativamente alta, então a tarifa será um diferencial. É... Pegar... Jogos militares... Eu entendo que o presidente não comparecerá aos Jogos Militares. É, turismo. É, eu acho que existe, é, sim, é, espaço para cooperação em turismo. Os chineses são hoje os maiores emissores de turismo do mundo. Eu acho que são 150 milhões de chineses que viajam e apenas 50, 60 mil vão para o Brasil. Então, eu acho que certamente é um espaço que nós devemos explorar. São características próprias do turismo chinês que eu acho que também as nossas autoridades de turismo têm que atentar. Não necessariamente eles gostam das mesmas coisas que outros países gostam, mas eu acho que existe um espaço muito grande para essa interação eh, e para aumentar, eh, enfim, essa cooperação e para, sobretudo, atrair eh, turistas para o Brasil. E a gente também não pode deixar eh, de falar que também um outro aspecto importante para o turismo brasileiro que é a infraestrutura. De turismo, certamente apresentará também, enfim, oportunidades para investidores chineses, né? da mesma forma que você tem, por, sei lá, malaios que são donos de redes de hotéis no Brasil existe oportunidades também no setor de, é, é, de é, infraestrutura de turismo Atos é, eu, Existe uma série de atos a gente tem que, ao, ao pensar em atos é, nesta visita específica Pensar talvez no conjunto das duas visitas, né? no conjunto da visita do é, presidente Bolsonaro à China e da visita do presidente Xi aqui. Né? É, a, essa visita foi é, confirmada, acho que no mês de agosto apenas, então a gente teve um tempo relativamente pequeno para a de atos, mas eu acho que a gente terá um conjunto, um conjunto de atos bastante robusto e um conjunto de atos que aponta na direção dessas prioridades que eu falei. Né? Então, por exemplo, a ministra da Agricultura estará indo até com antecipação ao presidente da China, né? existem atualmente uns 4 ou 5 atos na área de agricultura, são protocolos para produtos específicos que estão sendo negociados, a gente espera que alguns desses protocolos sejam fechados e mais perto da visita a gente já terá essa informação para vocês. Né? É, tem é, algo que também ajuda o comércio, embora as pessoas não saibam disso, né? o comércio é algo muito burocrático, né? a doana é algo muito Burocático. Nós também devemos fechar um acordo para reconhecimento mútuo de operadores econômicos autorizados dentro dessa vertente de facilitação de comércio. Temos instrumentos na área de transporte, que é mais cooperação na área de transporte, não é de investimentos, cooperação na área de transporte, de, de coisas. É possível que tenhamos algo na área de investimentos e também é possível que teremos algo na área de intercâmbio de jovens cientistas. Então nós temos aí uma série de é, possíveis instrumentos, né? em alguns casos, se não for possível concluir, eu acho que também energia, que é uma que é muito importante, é, nós temos um instrumento de negociação que, enfim, eu estou esperançoso que seja terminado até lá, que é de cooperação em energias renováveis e eficiência energética, são temas extremamente importantes e temas nas quais tanto o Brasil quanto a China estão na vanguarda da tecnologia, uns mais em alguns setores e outros mais em outros. Né? Então eu acho que são todos é, atos que eu acho que é, em seu conjunto serão assinados nessas visitas e que apontam a, a, a esse tipo de relação que nós temos aos nossos objetivos. Eu esqueci alguma coisa, é doido de paz. Não tem mais outro um... ponto que Só para poder pensar, quando você falou em um novo Brasil, que né, vai ser, vai ser o, o Bolsonaro e alguns ministros como o o próprio Paulo Guedes, assim, é falar com investidores chineses, é, é falar: temos um PPI, estamos liberalizando, é mais ou menos explicar para ir atrás de, de investimentos mesmo para a infraestrutura para o Brasil, é mais ou menos. Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, é um pouco o que eu disse na entrega: né? você tem um governo que marca um ponto de infecção. Né? no que tem de abertura da economia, no que termina uma série de reformas para modernizar o país. Né? A expectativa é que o país que resulte desse programa de reformas Sim. seja um país muito mais aberto a investimentos e atrativo para investimentos. Né? Para além desses aspectos gerais, eu acho que é importante é, que, enfim, autoridades de alto nível digam o que está sendo feito para a economia para as pessoas entenderem melhor, nem sempre a informação chega de forma adequada no exterior, então acho que isso aí é muito importante. E para além dessas coisas que são genéricas, que dizem respeito a um melhor ambiente de negócios, maior atratividade, existe também toda a parte que aí já é muito mais pontual, né? Quando você vai falar da a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, vai lá falar e vai falar, não, são 103 projetos nessa área, nessa área, nessa área, nessa área... Nessa área. É, sei lá, a sessão honorosa vai ser a licitação em novembro, tal coisa vai ser licitação em tal lugar, aí nós já estamos falando de algo muito mais é, né, mão na roda mesmo. Né? Então tem esses dois aspectos, um aspecto é enfim mostrar o que está sendo feito do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de reformas para que o Brasil como um todo seja visto como um ambiente não apenas mais atrativo, mas um ambiente seguro para investimentos, existia, enfim, a coisa assim, olha, isso aqui vai ser licitado em tal, tal momento. Então, é, fiquem espertos. Tem uma última é. aqui de perguntas. Embaixador, só para esclarecer, né, se em novembro vai ser uma visita oficial do Sindicato para o Brasil ou vai ser só em contas nomes dos BRICS? Só para o senhor repetir. Gentileza, meu nome é José Romildo, da, da agência Brasil EBC. Porque o senhor falou em, número, em, em horas diferentes os futuros acordos comerciais do Brasil, da, do Mercosul com outros países. Só queria que o senhor repetisse aqueles cinco que o senhor falou, pela ordem, porque vieram em momentos diferentes. Tá. É, não, a visita do presidente Xi Jinping é no âmbito é, da cúpula do BRICS, mas haverá um encontro bilateral do presidente Xi Jinping com o presidente Jair Bolsonaro. Não será uma visita oficial. Não será uma visita oficial. O presidente Bolsonaro já convidou o presidente Xi Jinping a realizar uma visita oficial ao Brasil. Então, são coisas diferentes nesse caso específico. Até porque você fez uma visita oficial, fazer outra dez dias depois, acho que talvez seja difícil, né? Mas é, é, esta visita é no contexto da cúpula do BRICS. Mas haverá um encontro bilateral do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Xi Jinping. Haverá um encontro bilateral e haverá a possibilidade de assinatura de atos. É, é, mas a visita oficial ficará para um outro momento e o presidente Xi Jinping já está formalmente convidado por carta para vir ao Brasil numa visita oficial. Com relação aos acordos, mais uma vez, mas eu não cuido dos acordos do mercosul. Então eu quero deixar bem claro que eu não estou eu estou apenas dizendo dentro da minha da minha área. Né, você já tem negociações em andamento com Singapura e Coreia, né? E essas são negociações, é, enfim, que a gente espera que sejam concluídas, talvez ano que vem. Não sei se esse ano ainda é possível, talvez não. Né. Existe a possibilidade de ampliação de um acordo com a Índia, que nós já temos, o Mercosul já tem com a Índia, mas é um acordo bastante restrito, é um acordo de preferências, existe essa possibilidade. E eu disse que representantes do Vietnã e da Indonésia se reunirão com representantes do Mercosul, é, alguém vê é em novembro, acho que é em novembro, mas enfim, uma reunião... É, Talvez o João Alfredo possa saber quando é que vai ser isso. Mas, enfim, em algum momento, até o final do ano, ainda sob a presidência brasileira do Mercosul, virão para conversas exploratórias representantes da Indonésia e do Vietnã. É isso que eu disse. Mas reiterando que eu não cuido desses temas. Tá? Bom, agradeço muito, muito a vocês. É, agradeço a todos também e vamos encerrar, então, muito, muito obrigado.